Já se imaginou criando novas tendências para o mundo da moda? No IEF Sul de Minas, o curso técnico integrado em produção de moda visa formar profissionais capazes de desenvolver propostas inovadoras voltadas para esse mercado, que movimenta bilhões de reais ao ano. Aqui, o estudante aprende a produzir modelagem de confecções, aplicando técnicas para viabilizar a produção de roupas e acessórios, desde a sua concepção até a sustentação desses produtos no mercado, e também na montagem de espaços para a divulgação da moda, como desfiles, vitrines e catálogos. O curso é oferecido no Campus Passos, durante os três anos do ensino médio e ao final da formação, o profissional poderá atuar na indústria de confecção do vestuário, em empresas de desenvolvimento de produtos, em lojas, estúdios e na prestação de serviços como autônomo. Venha fazer moda com a gente. Acesse portal.ifsudminas.edu.br